Você gosta de mexer em máquinas e motores? No curso Técnico em Mecânica, você terá a formação adequada para trabalhar na instalação e manutenção de máquinas e equipamentos industriais e veiculares, prestando serviços nas áreas de usinagem, retífica, no controle de qualidade de peças e na execução de desenhos técnicos de motores. O Técnico em Mecânica pode trabalhar em diversas áreas, como em empresas de manutenção industrial, de transporte e logística, de produção de peças para veículos, montadora de maquinário e de implementos agrícolas, em oficinas mecânicas e em laboratórios de controle de qualidade de motores. Com um moderno laboratório de mecânica e com uma formação tecnológica de excelência, após três anos, o profissional estará pronto para entrar em um mercado de trabalho que cresce a cada dia. Para saber mais sobre o curso técnico em mecânica, acesse portal.ifsudminas.edu.br.